Olá, que bom estarmos juntos aqui em mais esta live e hoje eu tenho a honra de estar aqui com Carminha de Oliveira, ela é professora, ela é empreendedora, ela é escritora, enfim, ela vai contar um pouquinho mais aqui, né? É, de tantas é, características e perfil inovador, enfim, que ela tem, né, a gente já lecionou juntas, a gente tem uma caminhada aí é, que estamos sempre, né, de forma colaborativa, uma ajudando a outra, então, essa é minha amiga, ela é uma super profissional e a gente vai falar um pouquinho do livro dela, tá certo? Então, deixa eu chamar a Carminha. Olá! Oi, é Olá para todas as pessoas que estão aqui no canal de Renata Correia muito bom estar aqui com você Obrigada pelo convite que bom que deu certo agora né É isso aí né eu falo que tudo tem um momento certo a carminha ela tem uma agenda lotada né então eu tô né nesse momento nessa expectativa muito tempo para que ela possa fazer uma Live aqui com a gente então, Carminha se apresenta, e aí depois eu quero entender um pouco mais este projeto inovador aí que você fez. Legal, Rê. É... O que, que eu já fiz? Te contar um pouquinho, são mais de 35 anos já, meu Deus, na carreira, <risos> trabalhando dentro da área de marketing de qualidade, é... com treinamento, com consultoria, com desenvolvimento pessoal e muito com educação, então desde a educação algumas faculdades, na graduação, no MBA, já são mais de 35 mil pessoas treinadas, então quando a gente faz esse número eu falo, meu Deus, que alcance é esse, como é que é isso? Eu tenho muita história, muita experiência e isso me permitiu criar um slogan que eu chamo de conexões em empreendedoras de resultado, eu adoro gente, Conheço um monte de pessoas, gosto de fazer a conexão entre elas. Falo muito de empreendedorismo, porque uma parte da minha formação e atuação foi com o Sebrae. Então, sempre você, quando eu vou falar algum tema, vou falar alguma coisa, eu sempre acabo resgatando essa questão do empreendedorismo. E falar de gestão é muito importante que a gente foque em resultado. Então, são três aspectos que eu falo o tempo inteiro. Conexões, Empreendedora de Resultado. Aí virou o meu slogan. E, curiosamente, se você pegar as primeiras letrinhas dessas palavras, dá a palavra ser, ser com ser. Então, é trabalhar o ser da pessoa para ser. Mais conexão empreendedora de resultado. É isso. Que incrível. É, um é isso. É né? Que máximo, muito, muito bom mesmo. A Carminha tem esse entusiasmo, né? Isso encanta as pessoas. E aí, agora, eu quero saber sobre este, este livro, né? Que você é coautora, Qualidade em Serviços 4.0. Você tem ele aí, Carminha, para mostrar aqui para a gente? Eu tenho, oh, aqui ó, na amiga. mão, bonitinho, para vocês olha, verem. Ó. Qualidade olha. em Serviços 4.0, Editora Líder. É, eles fazem, é um livro que vem é, com a colaboração de muita gente, muitos consultores da área de qualidade. Então, todo mundo com a sua expertise, além da qualidade, todo mundo tem uma expertise, você vai ver aqui um material sobre logística, gestão de mudanças, ferramentas da qualidade, é, tem uma parte que fala sobre split então tem muita coisa legal onde a gente conseguiu olhar para o aspecto da qualidade e mais a outra experiência desse autor, e juntando tudo isso, como é que a qualidade usa isso. 4.0, Rê, porque lá, quando a gente começou a, a pensar na, nesse projeto, estava no auge a questão da tecnologia, de buscar estes elementos todos, né, que a, que a gente chama do 4.0, uhum. ajudando, é, estando dentro das organizações, dos projetos que a gente fizesse. E a gente queria trazer isso também para a qualidade. Então, foi antes, ó, pensado antes da pandemia, escrito na pandemia e apresentado depois na pandemia, a gente conseguiu é, pensar em como a qualidade poderia usar o 4.0 e depois já trazendo ela efetivamente sendo usada mesmo dentro da pandemia. Olha obrigada. que bacana. Então, foi assim que surgiu é, a, essa inovação de vocês trabalharem este livro. A ideia é assim, né? Qualidade em serviço, você tem pouca coisa para consultar. Você tem uma, você tá, é, o que você tem de mercado são coisas mais voltadas para conceituação. Ela tem lá, você tem a questão da qualidade, e aí é, transporta isso em como a gente usa isso dentro de serviços. A gente queria cases reais, a gente queria é, trazer para o gestor um manual, que ele pudesse consultar as páginas e aproveitar isso no dia a dia dele. Então, em cima disso, pensando nisso, a gente começou a fazer uma coisa que fosse mais prática e que contasse cases, que tivesse ferramentas juntas e link de livros, é, grupos, que ele pudesse se inspirar para a tomada de decisão no dia a dia. E a partir daí, juntando esse monte de profissionais, surgiu a ideia que foi bem interessante, gostoso de fazer, de trocar a figurinha, e depois, na hora que a gente vê o resultado, ó, de como ficou, com um dos projetos mais interessantes que eu já pude colaborar, contribuir para fazer. Que bacana, nossa, muito bacana mesmo. E essa temática, qual, conta um pouquinho qual é a relação com o marketing, né? A qualidade total em serviços e essa inter-relação com o marketing. Então, o meu capítulo, ele fala exatamente disso, né? O meu capítulo fala de qualidade em serviços sobre a ótica do marketing. Ah... Uh... A minha, uma das minhas formações é qualidade, eu sou capacitadora de gestão de qualidade, de programas de qualidade, mas a outra, a primeira ali da faculdade, ela é comunicação e marketing mesmo, né? Então, o que, que eles têm em comum? Qualidade e marketing, olham, um dos princípios dos dois é tal satisfação do cliente. Os dois olham para essa questão de como surpreender, de como satisfazer, de entender as necessidades e de, a partir das suas ferramentas, poder atender a essa necessidade. Qualidade, ela vai, um pouquinho além, ela fala atender e exceder as expectativas e as necessidades desse cliente. Então, os dois juntos têm trabalhado muito dentro das corporações para uh, surpreender e se posicionar de forma adequada no mercado. Então, a partir desta desse princípio do total satisfação do cliente, é que a gente foi desenhando ali como é que um poderia contribuir com o outro. Contribuir com outro. Que bacana. E você tem algum case de sucesso que você possa é, comunicar aqui, relatar, enfim? Olha, o, o capítulo está com alguns cases de sucesso, mas tem um que é um clássico que a gente gosta muito de falar, porque ele envolve vários stakeholders e uma questão técnica até, né? A partir de uma questão técnica, a gente poder virar e oferecer um serviço de qualidade, que é bem bacana. Tem uma máquina da General Electric que foi desenvolvida para fazer um trabalho é, junto ao público infantil nos hospitais. Fazer aqueles mapeamentos de diagnósticos que as crianças pudessem ter. Está muito voltado... Eu esqueci o nome do exame, olha só, como é que pode esquecer o nome do exame na live. Mas ele, tem, ele faz aquele mapeamento de uh, olhar internamente no corpo uh, da criança, é como se fosse uma uh, de sintometria óssea, que ele vai olhar ali os ossos, a parte de músculos, tal. tem que olhar por dentro uh, do corpo da criança. E esses equipamentos, eles são imensos eles são vários motores trabalhando eles fazem muito barulho durante a utilização e a criança precisa ficar um período dentro da máquina dentro do tubo para poder fazer essa leitura isso assustava muito as crianças elas ficavam começavam quando elas entravam e aquele barulho começava a, a acontecer e a máquina ia trabalhando ali fazendo essa medição elas, elas ficavam assustadas e atrapalhavam o exame se mexendo. Muitas vezes, o que, que eles começaram a fazer para conseguir em todo o exame com a criança? Começaram a sedar as crianças. E a, essa não era a condição original que o técnico que, que criou a máquina... É, queria que acontecesse, porque o ideal era que o paciente ficasse o tempo todo acordado para interagir, aceitar os comandos é, e para fazer com mais precisão a esse diagnóstico. No entanto... Quando esse técnico começou a fazer visitas para entender como é que o hospital estava usando, como é que os, os pacientes estavam se comportando, ele percebeu que os pacientes estavam sendo sedados, que eles ficavam assustados, que os pais dessas crianças ficavam assustados com relação a esse exemplo, porque a criança ficava ali com uma emoção muito na flor da pele. Eles começaram a estudar e pensar como é que poderiam oferecer uma jornada mais agradável durante esse exame para o paciente. E aí eles pensam, chegaram numa solução que era trabalhar com o Stortelli. Então, contar uma história para a criança em que ela era uma protetora de um tesouro que estava perdido no navio. E ela tinha que proteger esse tesouro durante essa travessia. Ela tinha ali um período para fazer essa travessia e cuidar desse tesouro, porque eles poderiam ser atacados por piratas, piratas, né? Muito mal, que podia inclusive amedrontar a, a população e tal. Então tinha toda uma história contada para a criança para ela fazer essa atividade. E aí a máquina foi totalmente adaptada, apareceu o um navio externamente. A criança entrava, os médicos que estavam fazendo a operação eles estavam vestidos de capitão, de tripulação, que ia cuidar de tudo isso. E eles também vestidinhos com uma roupinha de super-heróis que iam proteger aquele tesouro até o final da travessia. E era incrível, as crianças amavam, é, passaram a curtir, né, esta aventura, porque elas eram convidadas a viver uma aventura, e finalmente conseguiu-se fazer uh, diagnósticos adequados dentro dos parâmetros identificados pelos técnicos, e final feliz para todo mundo, para todos os parceiros né, dessa atividade, os médicos, os controladores da operação, as crianças que eram o alvo desses exames, os pais das crianças, né, que de alguma forma influenciavam nesse dia a dia, e uh, a partir daí, oferecendo, então, os serviços de qualidade, de maneira que a gente conseguisse levar excelência do hospital e do próprio fornecedor da máquina para esse mercado. Olha que bacana, né? Nossa. Todo mundo trabalhando junto, em cima de uma dor que passa a ser um serviço de qualidade no mercado. É, exatamente. Nossa, que incrível. Principalmente com o público de crianças, né? Então, olha que experiência aí maravilhosa, com certeza. Aqui, a, a, a preocupação né, é que o marketing tem em entender a dor desse cliente e em poder Sim. propiciar um serviço que vá de fato atender a essa necessidade, resolver essa dor. E nesse caso a gente tinha três dores, do hospital, dos pais, da criança e do paciente né, da própria criança. E trabalhar com o conceito né, do 5.0 que estamos agora, que é a humanização com tecnologia. Então, ou seja, já no 4.0 vocês já trabalharam né, é, esse novo conceito né, que o Kotler trouxe no livro dele atual, Marketing 5.0, que é justamente humanizar as marcas. É, em todos os sentidos, com todos os stakeholders, enfim, né, de uma forma que realmente é, você possa ter um posicionamento de, é, de humanização, não só tecnologia, né. Perfeito, a gente falando de que são pessoas cuidando de pessoas, e Isso. quando a gente tem esse viés, você humaniza todas as etapas, mesmo de uma, uma, uma questão tão técnica como um exame, um diagnóstico desse, é, voltado aí para o mercado da saúde. Bem legal. O Porque... é sempre nos é. trazendo esses conceitos interessantes. Exatamente. E como que eu posso adquirir este livro, Carminha? Conta aí. Então, você pode comprar diretamente com a autora nas redes sociais. Então, pode ir lá pedir na minha rede social. Por exemplo, Instagram, CarminhaOliveira, ponto com C, de conexões empreendedoras de resultado. Ou nas melhores livrarias. Vou fazer aqui um. Né? Amazon, por exemplo, você consegue você encontra o nosso livro, ele está lá à sua disposição. Nossa, que projeto incrível, você é incrível, enfim, né? Eu sou você suspeita, suspeita, a né? é suspeita, né? é suspeita, porque a gente constrói muitas coisas juntos, a gente aprende muito juntas, e a gente é. tem ali, a gente busca esse perfil, esse levar essas coisas de excelência, né? É, você me inspira o tempo todo, com certeza. Então, acho que a gente aqui é uma fã da outra, né? Isso é muito é, legal. Exatamente. E a Carminha é aluna também do meu curso, né? Então, Verdade. como traduzir o seu curso online, ela também gravou a sua videoaula. Então, enfim, né? Ela realmente, a gente está é, sempre aí, é, realmente uma apoiando a outra, que acho que é assim que a gente consegue os resultados, né, Carminha? São cooperações, né? São as parcerias. Essa é uma estratégia que a gente sabe que tem sucesso. Né? Então, cada Exatamente. vez mais, a gente tem que se aliar aos melhores. É assim que é, né? Exatamente. Tem mais algum contato além do Instagram? Então, vamos lá. Na, no LinkedIn, você me encontra uh, sempre como ser de Conexões Empreendedoras de Resultado. Você me acha no YouTube, Carminha Oliveira. E essa, essas são as principais, né? Instagram, YouTube e LinkedIn. Tá ok. E-mail, você quer dar algum e-mail? Carminha só me... ah. é contato, arroba, carminhaoliveira.com.br. Perfeito. Carminha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui na nossa live que muito contribuiu com seu conteúdo, né, com seu entusiasmo, enfim, para que a gente possa levar aí o conhecimento para a nossa audiência. Hey, eu que agradeço o convite, a parceria que a gente tem e os trabalhos todos que eu sei que ainda virão, né? por tudo que a gente tem feito e levado para esse mercado. A gente acredita, de fato, que é, que é assim, né? através da cooperação, que a gente vai construindo e que tudo isso nos faz um, uh, com que a gente consiga gerar valor para esse mercado todo corporativo que a gente tem trabalhado. Então, eu que agradeço, gratidão por tudo. Que venham os próximos! Exatamente! E eu agradeço a você, a sua né, audiência, por você é, estar aqui com a gente. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.